Professor Bernardo de matemática, tudo que você aprendeu, ensina para seus alunos está errado. Vamos aprender a nova matemática do PT. Quanto é 10 menos 7? 3? Não é 3, é 4. Super faturamento. Desde pequeno você já tem que aprender. Mais uma chance: 16 menos 8? Não é 8, é 6. 2 você pega e coloca no seu bolso. Entendeu? Agora está explicado como o Palocci multiplicou seu patrimônio em 20 vezes em apenas 4 anos. Graças à matemática petista. Essa brincadeira custou quase 14 milhões de reais. 7 milhões de livros com erros básicos de matemática. Foram 300 mil estudantes prejudicados. Que o MEC releva dizendo que se trata apenas de 1% do ensino público. Então eu faço a seguinte proposta, todos os contribuintes da Receita vão descontar 1% do que devem ao fisco. É 1% irrelevante, não é mesmo? Para o governo do PT, não basta ensinar a falar errado, tem que também calcular errado. E se antes, naquele livro que ensinava a falar errado, os petistas alegaram preconceito linguístico, então agora é só alegar preconceito matemático. Assim, o povo jamais poderá saber o quanto estão lhe roubando. E pelo jeito, ninguém está aprendendo nada, né? Porque esse erro só foi notado agora, desde o ano passado. Por isso que eu digo, ministro da Educação, Fernando Haddad, pede para sair...